da base me encontrei partido nada e nada no desternos é uma amezada envenenada eu fugi dessa parte só com fome e uma nave para tentar identificar o que se resume a minha arte o que estás a pensar? eu não estou a pensar em nada, nada a não ser como é que eu vou deixar minha vida estabilizada tudo é redundante e quantas vezes pensaste vezes e quantas dessas vezes fizeste isso um compromisso não abuses no diálogo se eu tiver a andar a roda já vivi tanto isso gaste tantas para a moda se me vires com um sorriso não prata isso é, é só mó soldados de casa se diz